Bom, agora a gente vai para a nossa última palestra, e o tema é Doenças na Cultura da Mandioca, um dos entraves para a produção. O palestrante é o Cláudio Belmino Maia, ele possui graduação em agronomia pela Universidade Federal do Ceará, mestrado e doutorado em fitopatologia pela Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais, e desde 2008 ele é professor na Universidade Estadual do Maranhão. Ele desenvolve pesquisas na área de manejo integrado de doenças em plantas, controle biológico e alternativo de doenças em plantas ornamentais, patologia de sementes e manejo de patógenos de solo. Bem-vindo, Cláudio. É, bom dia. É, vocês estão vendo a minha projeção aí? Sim. Está tudo ok, então eu posso iniciar? Pode iniciar. Estão hum? me ouvindo bem, né? Sim. Muito bem, bom dia a todos. É, a nossa palestra sobre doenças na cultura da mandioca, né, um dos entraves à produção. Ah, muito bem, é sabido, é sabido da maioria né, dos quem trabalha na área que a mandioca ela é assolada por inúmeras doenças. Né? Nós temos aí é, variadas doenças que afetam a produção dessa cultura. É, nesta palestra, nós é, não vamos falar de todas as doenças, porque poderia se tornar algo exaustivo, né? Então, iremos é, focar, porque esse, essa palestra ela faz parte de um ciclo de palestras né, que está dentro do Reniva. Então, nós iremos focar aqui nas doenças é, que afetam a mandioca, que são passíveis de serem transmitidas por maniva. E também iremos focar é, naquelas doenças né, que ocorrem, que são mais importantes na nossa região. É, então, é, sendo, sendo assim, a gente começa... Deixa eu tentar passar aqui... Pronto. É, nós poderíamos fazer... O... A primeira grande pergunta é, é como um produtor, um pequeno produtor, ele fará para escolher, né, selecionar é, matrizes no seu plantio de mandioca né, para obtenção de manivas, para o plantio em novas áreas? Né? Essa é uma pergunta que não quer calar. Então, na realidade, é, para o pequeno produtor, o médio ou grande produtor, para ele escolher matrizes, né, é, planta, uma planta ou várias plantas dentro do seu pomar, né, dentro da sua área de produção de mandioca, para obtenção de manivas, para plantio de novas áreas, ele tem que escolher isso, essas, essas matrizes baseadas em quê? Baseada em caracteres, também em caracteres fitossanitários, né, em fatores fitossanitários, porque seriam manivas saudáveis, não é isso? Então, ele precisa ter uma noção, né a gente precisa ter uma noção da presença de doenças na área para que a gente não venha a optar né, por. Manívor, por plantas matrizes que, porventura, estejam acometidas de alguma enfermidade, fitoenfermidade, e essa fitoenfermidade venha a ser transmitida através das manivas. Então, é, é necessário a gente checar a presença de doenças. E, para isso, nós vamos começar mostrando para vocês aqui as doenças né, é, mais importantes né, que ocorrem na nossa região, que tem maior repercussão econômica e que também são passíveis de serem transmitidas é, por manivas